Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre olheiras, isso mesmo, essa região inferior dos seus olhos que tanto te incomoda. te incomoda existe uma solução a camuflagem de olheiras é um dos procedimentos mais reconhecidos tanto aqui no Brasil como fora do Brasil a gente tem uma procura uma demanda muito grande e aqui no meu estúdio eu trabalho com a naturalidade do pigmento na sua pele o que isso significa Fernanda que a gente vai fazer uma maquiagem ali no local uma maquiagem semi permanente aonde você vai diminuir a dependência de maquiagem a dependência de corretivo aonde você vai poder apresentar um olhar menos cansado o um olhar menos triste no seu dia a dia a camuflagem de olheiras é um procedimento de tatuagem reparadora a fim de amenizar essa região escura abaixo dos seus olhos. Ou seja, ela não vai em nenhum momento camuflar os seus vasos, camuflar sua melanina. Ela vai pigmentar essa pele que fica nessa região, que transparece tudo que está por trás dela. Então é fundamental você entender que a camuflagem de olheiras ela não é a cura das olheiras as suas olheiras vão continuar ali porém ela vai disfarçar vai camuflar e vai fazer esses benefícios todos que eu falei anteriormente outra coisa também que é muito importante você saber é que a camuflagem de olheiras ela não é para todos os tipos de olheiras então existe olheiras que indicação de realizar a camuflagem que são os olheiras que tem coloração a camuflagem ela vai tem a função de pigmentar aquele local ali a fim de tornar menos perceptível aquela mancha escura que ali naquele local por isso é fundamental você procurar um especialista em camuflagem de olheiras para que você possa fazer uma avaliação uma anamnese e também saber se o seu caso tem indicação se você gostou desse vídeo Curte aí embaixo, deixe suas dúvidas que com certeza a nossa equipe irá responder. Um grande abraço!